a gente conseguiu é, levar a nossa mensagem, eu, como vítima de escapelamento, por meio da Mara Regia, é, várias pessoas da Amazônia tiveram, tiveram assim uma noção, pelo meu falar, né, o que é o escapelamento, onde eu, pude, eu tive a oportunidade de contar a minha história, como aconteceu o acidente, contar que existe outras mulheres através do rádio, né, como atinge aí a nossa Amazônia em é, muitos lugares aí a gente pode passar essa informação do escapelamento. E, e, e através da nossa da nossa luta da nosso empoderamento, né, de feminino que eu digo assim que a gente virou é, Mulher autônoma, empreendedora, tudo, né, para poder é, dar uma qualidade de vida para a gente, para nossa família. Então, é, é uma coisa assim que a gente vem do interior, vem para a cidade e a gente tem que recomeçar toda uma nova vida aqui. Não é fácil aí, mas é, hoje eu estou aqui contando a minha história, contei na, na, no programa Viva Maria eu tenho certeza que inspirou muitas mulheres a lutar pelos, pela sua vida, pelos seus sonhos.